Opa! Fala aí, galerinha! Acabou de lançar a nova, a nova caixa do Hótenes Globales Offensives <risos> e a nova coleção de ofensivo do CS20. Que era pra ser uma operação, mas não, não foi uma operação. E aí eu vou reagir com vocês As skins que lançou na caixa. E vamos abrir umas três cápsulas pra só pelo pelo meme né então então vamos vamos reagir às skins vamos vamos começar de, das primeiras né aqui ó vamos começar primeira primeira skin technic flash outs hum. sei não é não é muito bonita não, não é muito decente mac 10 classic crate bem na é bonita Quem é segue pop dog não tem ideia não é muito bonita também essa daqui já é mais bonitinha essa Glock aqui é muito mais bonita eu acho Ó sacrifice então tem negócio lá o Defuse Aí tem o fogo é bem bonita essa daqui essa daqui é uma skin decente no minimamente eu diria Assalte, SCAR 20 Assalte Eu diria que tá bonito pra um SCAR 20 velho BULBARET DELICHE 16 1.6 acho aqui parece a padrão, só que... Não sei se a é padrão é assim ou não Opa, essa daqui já melhora velho A... A p INFERNO Muito... Muito simpática, legal Gostei é, MP5 que eu não uso, FBI muito também, muito decente. Uh, um P45 plastic. Ah, é uma UmP daorinha, velho. Acho que pra ter essa daqui parece ser legal. Essa daqui, essa 5.7 também parece muito boa. Essa 5.7 M249 Aztec. Essa daqui é legal também, ó verde bonita P90 nostalgia essa daí com a logo do 1.6 né que ficou ficou bem decente essa P90 teria agora chegamos nas armas rotinha uh, Dead by Pump eu não sei o que ela tem a ver com os 20 anos CS mas mas é bonito mas eu sei do antes do CS lançado tipo, eu acho que é no ponto 06, se eu tipo alguma coisa assim, eu não sei eu tenho se tem ou não na MP9 Hydra, que é muito bonita essa daí Chegamos na vermelhinha WP fire E famas com o É, veio... veio... veio... faca Olha aí a faca, Classic Covert, Floresta de Depat, Scorched, Urban Masked, Floreal Forest, Safari Mesh, laura Casey Hardened, Stained, Blue Steel, Night trip Fade, Crimson Lab, Covert, ah, essa atalha é muito triste, velho. CS, eu queria uma operação, velho. O CS me trola com esse negócio ruim. Vamos pros Sticks agora. Aí tá, tá os sticks. Vamos vamo ver eles melhor. Nuckzinha, bonito. Office da hora. Olha aí a C4 Fade, Aztec tá da hora. Outro outro, Forte, Nossa, da hora. S.A.S. até Loser got rushby 2, do, mais 2 got 3 um 3, 3, 8, não sei o que. Aí temos CT aqui, um dinheiro no fundo, TR. Aí temos um terrorista em pixels e um TR em pixels. É, os dois são tr na verdade. Eu não sei se é no Stick é ou Stick é diferente. Aí temos aqui a explosão da, da granada. Easy Aí já temos o sochinho Oh, Flemmy Flemmy Aí temos aqui o Danger Zone That Luke, like a job for Clitman esse daqui parece ser um estilo sobre o Rambush. Os 20 anos de CS aqui, pixelado bonito com o negócio do Counter Stack 1.6 um Rush do CS20 e os exóticos Dorstock <risos> e o Pichando do CS aqui. Olha, viu até com a faca. O cara acertou a faca, velho. O cara que acho não dá tempo de mudar. E o Delore, velho. Meus chiques vieram pelo menos mais decente que as skins. Véio. As skins vê tudo, tudo meio estranho. As skins, não gostei muito das skins, não. Mas vamos lá pro CS pra abrir uma. Caixinha pra já estamos aqui no Counter-Strike para abrir a caixinha. Vamos Vamo... Vamo abrir as três recipientes, né? É um desperdício de dinheiro. Não façam isso só, só pelo vídeo. Vem, vem, Delore, vem lore vem lore vem, vem, vem não, é Separate Pixels. Tamo triste, tamo triste. Vamos pro segundo. <coughs> segundo, segundo, segundo. Vai, vai, vai. Vem, vem o bom, vê o bom, vem o bom. Saz! você é louco. <risos> tá, tá vindo bom, tá vindo bom. No terceiro vem, no terceiro vem. Oh, que bonitinha essa C4. Lá se vai todo meu dinheiro. Valeu, eu tô esqueci. <risos> Acabei de perder o dinheiro aqui. Valeu.